Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Campos de Negitz. Eu estou lotado no Departamento de Ciências e Natureza, Matemática e Educação do Campus de Araras, da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou líder do Laboratório de Sensores, na Nanomedicina e Materiais Nanoestruturados, o ElecNano, que se iniciou as atividades em 2015. Então, nós temos cerca de seis anos de trabalho até o momento. Nós temos desenvolvido aqui é, sensores e biosensores eletroquímicos, é, visando a análise ambiental e médica, principalmente, mas também desenvolvemos dispositivos para detecção de controle de qualidade de fármacos, para amostras alimentícias. Então, a gente trabalha com química analítica em geral, usando esses dispositivos eletroquímicos. Nós temos vários projetos em andamento no nosso laboratório e concluído dentro dessa área, né? como é, o desenvolvimento de sensores a partir de materiais de, de, de renováveis, como papelão, PET, usando materiais condutores é, como negro de fumo, como grafite, nanotubos de carbono, também temos feito algumas sínteses de nanomateriais no nosso grupo, né? Então, síntese de grafeno, de óxido de grafeno reduzido, síntese de nanopartículas de ouro, algumas outras nanopartículas metálicas como platina, paládio, e todas elas sempre visando essas análises nesses dispositivos de baixo custo. Temos também várias patentes depositadas neste assunto, então o nosso laboratório tem uma, uma estratégia de tentar entrar nessa, nessa era